Olá, eu sou Melissa Larange. E eu sou a Ice James Preston. E nós estamos solteiras. Então, eu queria fazer um vídeo sobre moda. E como eu não entendo sobre o assunto, eu resolvi chamar alguém que entende. Né? E aí vamos à famosa pergunta, então, Aise James Preston, afinal de contas, o que é moda? Eu vou usar um conceito que eu ouvi da Lilian Patti, que ouviu da Vivian Westwood. Que moda é, eventualmente, nós estarmos nus? Eu, eu não pratico muito porque eu tenho um pouco de vergonha. Ah. Eu sempre uma tanguinha. Entendi. Então, esta é uma tragédia. O que quer dizer? Que eu vou pegar a ideia de que a moda é algo bom e produtivo. E mostrar que ela pode ser boa e produtiva, mas ela tem um lado trágico. Um que as pessoas vendem pra gente como algo heróico, que não é tão heróico assim. Então eu te pergunto, dentre várias coisas, por que, que a moda também é uma tragédia? Eu acredito, Melissa, que é principalmente pela influência nociva que ela tem na nossa vida. Uh, nós somos motivados, bombardeados e uh, estimulados a um consumo desenfreado daquilo que se entende como tendência. Principalmente porque uh, nós somos condicionados a esse consumo de tendência que é vertical e muitas vezes não pensado na responsabilidade daquilo que a gente compra, mas na velocidade daquilo que a gente descarta. Falei bonito, não falei? Falou bonito. Quando a gente fala em coisas descartáveis, a gente também fala em corpos que são descartáveis. Porque se pensar bem na moda, nem sempre a moda foi essa mulher magra. Não. Que agora a gente também abriu para uma moda plus size, também é uma mulher gorda específica. Tu já comentaste, inclusive, no vídeo que vai estar aqui embaixo. É, no vídeo sobre drags padrão, eu falo que não é qualquer mulher gorda que entra para a ideia de moda plus size. É uma mulher gorda que tem um determinado tipo de corpo, que tenha cintura, que tenha curvas, né? Que se pareça com uma versão gorda do corpo idealizado da mulher de peito e bunda, uhum. né? E a moda vem de uma coisa de corpo que, além de inalcançável, é esquisito, né? Se uhum. você pensar bem naquele eterno corpo macro, se todas as pessoas fossem iguais, uhum. isso é um pouco esquisito, eu acho. É, uh, a gente acaba desvalidando... Uhum. É, é natural de uma geração que tá uh, uh, começando a ter consciência e ciência agora de, que, de achar que tudo começou com eles, né? Então, você não inventou a <risos> pólvora, amiga. Não inventou, tá? Sorry todo mundo já está nessa batalha você exatamente. chegou agora você está adicionando um gás na batalha que já está aí é importante dizer isso. exatamente e carregando mais sentido para essa para essa expressão é muito importante que a gente lembre que uh, historicidade ela serve para que a gente referencie aquilo que a gente é para que norteie aquilo que a gente compra e que possa também valer uh, para aquilo que a gente deixa sabe então Corpos, muitas vezes, eles uh, vão ao encontro daquilo que se entende como interessante para a reprodução do momento, da ocasião. A Melissa já comentou algumas vezes, principalmente sobre os padrões, e esses padrões, ao longo da história, eles foram uh, uh, das diversas formas, do, do, dos diversos shapes e, e com a, o máximo possível de uh, informação que pudesse imbuir o que é belo. Aí a gente entra numa discussão filosófica muito interessante sobre beleza, consumo, moda. Vamos tentar costurar, agora usar termos assim, vamos tentar cozer tudo isso da melhor forma possível. Corpos, eles são uh, aquilo que a gente não leva, que a gente não carrega. Uh, porque a gente está suscetível ao envelhecimento, a gente está suscetível às intempéries da natureza, que está externa a gente, uh, hoje a gente tem dois braços, amanhã pode sofrer um acidente, não tem mais amanhã pode comer uns peixes de Fukushima até três. Exatamente, e aí uh, uh, sair desse shape. Então, uh, forma é aquilo que a gente quer comunicar uh, sobre o nosso estado interno. E aí a moda entra. Por quê? Porque com uma boa utilização de uma moda consciente, nós conseguimos comunicar exatamente aquilo que a gente é, ou a quem a gente quer pertencer, através da nossa expressão de roupas. Sabe? Uh, como a gente uh, uh, se sente à vontade e, e uh, completo numa linguagem não verbal. Mas aí eu te pergunto agora, Isis ou Se eu tenho uma massificação do que é moda, e a gente está falando aqui da moda ditada pela mídia, uhum. não só da moda individual das pessoas, como é que eu vou mostrar externamente como eu me sinto se eu sigo uma tendência de milhões de pessoas? Você não tem uma massificação de como eu me sinto? Até tem. Mas o importante é entender que essa massificação não é você. Não, não te traduz enquanto ser humano. Que você está consumindo para fazer parte de alguma coisa. Ou uma parte de uma conquista a alguém. Ou uma parte de pertencimento a um grupo. Ou uma parte de satisfação pessoal exclusiva eu quero ter esse tipo de coisa uhum. para que eu possa me sentir feliz a felicidade é subjetiva e também uh, uh, não permeia a mesma coisa que é para ti que é para mim mas ela não pode traduzir essencialmente o que eu sou e aí vamos uhum. lá vamos pensar então é, em outros corpos descartáveis eu uhum. gosto muito de trabalhar em corpo porque eu tenho bastante corpo as pessoas que trabalham uhum. né, como modelos não só de passarela, mas mais fotográficas uhum como elas também passam por uma sequência de pressões nessa indústria da moda. que a gente tem uma ideia de que a opressão, ela é assim. né? Essas pessoas magras e bonitas nos oprimem que nós não somos magras e bonitas. Quando, na verdade, elas também são pressionadas a estar neste modelo magro e bonito. E a gente fica culpabilizando os sujeitos em vez de culpabilizar os discursos. Que é muito perigoso quando a gente fala em... Em indústria de moda de modo geral, e fala, ah, essas modelos que não sofrem nada porque elas são brancas e lindas. As condições de quem trabalha com moda não são as melhores possíveis, não só para as modelos, mas para as pessoas que fazem a produção, né? Quem desenha, uhum. quem desenvolve, porque também parece que é só, sei lá, diz uma pessoa famosa aí que ainda faz, coisa, que faz coisas que ainda, que ainda assina que ainda assina, e são poucas são, poucas, são né? pouquíssimas, que cenas da própria casa vamos colocar o Oscar Metsalvada a Oscar ainda assina as suas coleções pois é, mas ele assina mas a gente continua comprando sei lá, Mark Jacobs como se ah ele tá, estivesse... eu acho Mark Jacobs e o Michael Kors eu acho que são os campeões de, de terceirização de alguma coisa então é isso, você pega o Mark Jacobs e o Michael Kors, você compra a roupa deles com o nome deles. Não mas ser verdade, gente, Jacobs, não, é, Michael eles Kors. não sabem nem português. Eles não são que nem roupa, que português e nem processam. Esse é o problema. Eles têm uma marca com o nome deles, mas que não são eles que assinam, mas que passa por eles. Isso. Você imagina como é trabalhar para essa pessoa também. Né? É, a, a gente tem um, um, um grande... Daí a gente entra na tragédia da criatividade como um todo como uh, inúmeras agências publicitárias têm um, uma, uma equipe de criação gigante e quem leva o troféu Leão de Cães para casa é o dono da agência, que pouco se envolve com esse processo. Desculpa, gente, são realidades, tá? No universo da moda, muitas vezes o, o, o criador, o dono da casa, também tem uma equipe gigante de pessoas trabalhando para ele e pouco se envolve nesse processo criativo em si. Ele já se envolveu e hoje se envolve menos. As condições daí vão ao encontro dessa notoriedade. Uh, não só as grandes pontas que trabalham com o desenvolvimento, mas com todas as costureiras, com todas as pessoas que... E é isso a gente fala de ateliêras uh, uh, um pouco mais uh, humanos, vamos dizer Sim. assim. Vou dar um exemplo. Elisa é um uh, ele é libanês, mas é radicado em Paris. Ele tem um ateliê de uh, alta costura, que é tudo feito à mão. A gente vê... Em alguns vídeos, não sabe o, o, o como da veracidade envolve isso, ah. mas a gente vê que as costureiras trabalham lá, com um sistema quase familiar, com muita valorização. Agora, quando a gente entra dentro desse ramo de fast fashion, a gente tem que começar a entender que é barato, porque as pessoas que estão produzindo isso ganham pouco, gente, ganham pouquíssimo. E se a gente acha caro 50 reais para pagar uma blusa, por exemplo, imagina quanto a ponta dessa blusa recebeu para que nós pagamos 50 reais. É muito importante a gente entender que uh, consumo consciente é a melhor expressão para quem vive e gosta da moda. Também entender que Instagram não permeia a vida real, tá? São profissionais que recebem para isso, eles trabalham com isso e moldam sua vida para este fim. A gente não pode transformar a nossa existência numa tragédia constante a ponto de ter que uh, uh, adquirir lifestyles aí eu volto a dizer aquilo que a gente estava falando hum. antes que não são nossos uh, uma vida plena é uma vida que a gente consiga equilibrar aquilo que a gente gosta com aquilo que a gente pode e com aquilo que eventualmente pode servir como adorno para transformar isso numa existência menos penosa sabe mas uh, uh, sempre com responsabilidade. Eu acho que é a, a, a grande sacada de tudo. É, que não podemos ser, de todas as formas, escravos da moda, mas não dá para viver sem moda, que a gente, inclusive, tem que se vestir. E quando a gente fala em moda, e nessa indústria cultural enorme da moda, das, da, das grandes lojas que vendem coisas que nem são tão baratas se você parar para pensar bem, é. né, elas, né, enquanto a gente paga por uma etiqueta é começar a se questionar o que a gente reproduz como verdade na nossa vida, o que a gente quer colaborar, o que a gente não quer. É muito difícil viver com roupas que só a sua costureira local fez. É, é, é muito difícil. Seria, ó, eu queria ter muito dinheiro para não ir numa loja, ligar, Fernandinha faz roupas Fernandinha, por favor, faz pra mim tal coisa. Mas não dá, né? Porque você tem que arcar com todo o processo. Exatamente. Ao mesmo tempo, gente, o dono da Zara, o dono de... Da Enxanemo, o dono da M-Office. -Office. Eles têm bastante dinheiro, tá? Eles têm bastante dinheiro para manter o mesmo valor da, da camisa de 50 reais e pagar melhor o funcionário. Exatamente. A gente tem que lembrar que a, quem, é a, quem é que está ganhando dinheiro com isso. A grande pergunta sempre é quem é que está ganhando dinheiro com isso. E aí eu te pergunto que qual é o nosso papel como drag queens, como pessoas que, por exemplo, reproduzem o feminino, investimenta, em relação à reprodução de modas difíceis e impossíveis para os corpos femininos. né? Como que a nossa escolha de roupa reflete essas questões tão sensíveis aos corpos das mulheres e às modas como atingir as mulheres? Uma das coisas mais interessantes de ser e Star Drag Queen é como as pessoas nos recebem. E como a gente passa rapidamente a ser é um ponto de referência para comportamento e consumo também. A reprodução de qualquer coisa que possa criar ou fomentar estigmas é tá totalmente fora de moda, sabe? É, nós somos hoje pessoas vistas como uh, uh, influenciadores indiretos de muitas vidas. Vou pegar um exemplo da, de um reality show que acontece no YouTube, que inclusive tu também assiste, que se chama Dragula. O dragula ele não deixa de ser um movimento de moda, porque ele uh, reúne participantes muito, de um nicho muito específico que traduzem esse nicho uh, com a sua arte e conseguem uh, uh, implantar elementos daquela moda para a sua arte. Uhum. Então, elas também são fashion queens, como tu também é uma fashion queen que tem uma definição específica do teu estilo, maravilhosa. Tchau, Bernarda. Por mesmo. favor, Tchau, Bernarda. Então, resumindo: moda é muito importante, é parte, da cultura, é parte da cultura. É parte da nossa identidade, mas não é quem nós somos. É isso é muito aí. Importante muito importante dizer. também. dizer, como drag queens, que somos uma forma de arte, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que uhum. a gente produz. E também é uma, é uma piada, eu acho, né? Também é uma, piada, é, o, uma piada. É, é aquilo que a Viviana Westwood disse: é eventualmente a gente está no. E Sabe? todas dançamos no Restadrand, já diria aquela senhora. Senhora. Aquela moça. Que não podemos falar por motivos legais. motivos legais, não posso citar esse nome. Mas é isso, porque é, é meio que uma piada. Olha como esse conceito é tão frágil. Uhum. Esse conceito da, da mulherão é tão frágil que eu posso botar um marmanjo no lugar. A gente direciona todos os comentários de moda, principalmente pro universo feminino, o que é uma opressão involuntária da gente. Porque a gente acaba linkando isso a esse universo publicitário direcionado. Só para mulher, como se isso. elas fossem necessariamente é, é, vítimas né, uhum. desse, desse negócio. E esquece que homem também vai comprar roupa. Exatamente. E compra roupa de mulher. Inclusive. De mulher. E compra roupa de mulher. <risos> Era só isso tudo que a gente queria dizer. E nós não vamos sair pro lugar, nós estamos muito bem sentados. É. Né? aqui. e combinar. tem uma iluminação que Maravilhosa, olha... Maravilhosa. Né? Meu bem, eu acho que é bom de fazer um fade out. Né, vó? Nesse encerramento. Eu não sei, sei ditar fade out, mas eu vou descobrir, porque o YouTube ensina tudo. Então tá ótimo. beijo, gente. Um beijo. Hoje a gente pode pegar... Eu olho pra ti eu olho pra câmera. Né? Pra onde você quiser. Vamos porque... fazer isso de novo, É, não. porque, porque eu, eu acho que tem que ficar olhando pra eles, né? O que daí... Eu olho pra você enquanto você fala. Eu tenho esse hábito de dar atenção para as pessoas. É que daí tu vai fazer porque aquele negócio é... de Ana Maria Braga. Porque Olha é... pra mim, você tá olhando pra todo mundo. <risos> Sabe? Aquela coisa Ana Maria Braga com a Anitta.